E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o César. Hoje eu vou trazer para vocês um unboxing do jogo Destiny 3 para o PC. Beleza? Já tirei o plastiquinho do jogo e vou estar tá abrindo ele aqui para vocês, mostrando pela primeira vez aqui o Destiny 3 por dentro da caixinha. Beleza? Então vamos aqui aqui a capa do jogo, em que eu encontro vai os ali atrás e a joinha do Destiny 3. O jogo não sei se vai dar para ler aí, mas não é recomendado para menores de 16 anos, por tem cenas de nudez, dissimulação de sexo e temática adulta atenuada. Totalmente português. Disponível para o PC e para o Mac. Jogo da EA Games. Vamos virar aqui. Aqui atrás eu tenho. Seja um ladrão, mais do rock, um líder mundial. Personalize tudo. Escolha seus traços maligno, romântico e muito mais. Crie qualquer pessoa. Explore novos locais. Ziba seus filmes online. E aqui desses seis seu mundo, seu jeito. Aqui atrás as especificações para o sistema do Windows, as especificações para o Mac, <coughs> informações ao consumidor, é algumas informações aqui, vamos abrir aqui, Deixa eu abrir. opa, aqui dentro ó, temos um manual, aqui o CD, CD bem legal aqui ó. Novamente mostrando os Sims, tanto no CD quanto no manual Deixa eu ver aqui Manual, vamos ver, uma olhadinha Manual É... deixa eu ver... É, o manual nota tá em preto e branco Manualzinho preto e branco Como criar um sim, criar um estilo Sims únicos, Desejo modificador de humor, papá, mó simulação É um manual bem legal Aqui eu sei algo de do game que eu não vou mostrar, tá aqui ó, só vou mostrar ah É, resiste ao jogo ganha seus 5 points, 5 points de gasto, SPA Bem legal, esse manualzinho aqui Com diversas coisas do jogo, o ruim é que tá em preto e branco né A resiste acho que não vai importar que a mídia, vamos ver, mídia dourada, claro né Aqui ó, olha eu aqui ah então é isso aí galera que eu queria fazer o unboxing do desm3 pro pc beleza mencionem aí no Steam e também menciona na na Xbox Live aí, beleza falou então galera até a próxima e até o próximo vídeo fui